Tchau, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Itália com a Ana Paula. E se você está aqui pela primeira vez, saiba que nós publicamos vídeos novos toda terça e sexta e falamos sobre os mais variados assuntos sobre a Itália. O assunto sobre o qual eu gostaria de falar hoje é uma pequena curiosidade sobre modo de falar em italiano que difere um pouquinho da língua portuguesa, mas é só um pouquinho. Que a palavra dá para entender, mas a gente falar corretamente é importante saber qual é o conceito correto, certo? É sobre como dizer vou tomar banho, quero tomar banho, preciso tomar banho, em italiano. Se você pensa que é Vado a fare un banho, ou ho bisogno di un banho, ou Devo fare un banho, isso quer dizer que você vai tomar um banho de banheira, dá a entender aquele banho que você, né, com sais, com perfumes e tudo mais, porque você vai lá entrar e relaxar. Isso é o banho em italiano, no sentido do banho de se limpar, porque também você vai tomar banho no mar, é sempre banho. No sentido específico de tomar um banho, de se lavar, se você disser banho, significa que você vai tomar um banho de banheira. Se você quiser tomar um banho, né? A ducha é isso, é doccia. Devo fare uma doccia. Vado a fazer uma doccia. A propósito, banheiro em italiano é banho. Então, se você quer ir, precisa ir lá, é devo andar em banho. Vado em banho, vorrei andar em banho. Vado em banho para fazer um banho. Vado em banho para fazer uma doccia. Bem, é isso. Espero que essa dica tenha sido útil. E se você tem interesse em fazer aulas particulares, ou está procurando, ou pensou em fazer aulas particulares, sabe aqui embaixo como ter créditos no iTalk usando o meu cupom Itália com Ana Paula. Ai, ah, se italiano toma bem todos os dias, esse é o assunto que dá o que falar e a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, num outro vídeo. Beijo, até sexta-feira! Tchau!